Eu sou Evandroir da Silva Melo e eu falo com vocês aqui da cidade do Panamá. Também já morei nos Emirados Árabes Unidos, na cidade de Dubai, na cidade de Abu Dhabi. Tive uma passagem muito breve pelo México. Então aqui, não diferente de muitos países, a economia aqui está parada. E quando tudo isso começou, essa crise começou, eu procurei algo, algo diferente, eu procurei uma solução, e eu encontrei essa solução no marketing digital. Mais especificamente, no marketing de sucesso, 5x5 escalável, do Leandro Fonseca. Eu estou desenvolvendo e estou aprendendo em plena quarentena. E o que eu acho mais incrível, de ganhar enquanto eu aprendo. E esse método, na verdade, ele se torna muito único, porque ele proporciona ganhos enquanto você aprende, ele proporciona também um poder de alavancagem muito grande, porque quando você trabalha em equipe, trabalha em grupo, forma uma comunidade, você tem muito mais poder de alavancagem. Aonde que você tem uma equipe que divide o conhecimento e você cresce junto com essa equipe, onde que todos crescem e ninguém fica para trás. Então por isso que o projeto ele se torna muito forte porque todos crescem. A internet, ela é sem fronteira. Não interessa onde que você está. Que não interessa quem você é, se você é um empresário ou se você é um microempreendedor não interessa. Me interessa que você tome a decisão e venha fazer parte desse projeto maravilhoso 5x5 escalável marketing do sucesso e eu digo pra você no brasil o marketing digital ele está apenas começando então nós temos um campo muito grande para se trabalhar no brasil as pessoas nessa crise todas correram para o marketing digital um forte abraço para ti Fica na paz